Bom dia querido luz hoje é o nosso 13º dia do ciclo com 21 dias de decretos com Arcanjo Miguel, para cura, proteção e limpeza profunda. Relaxe a sua mente e respire lenta e calmamente, levando sua atenção para o seu abdômen, inflando e desinflando.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 Namastê